A segunda semana jurídica de 2017 é parte do programa de formação continuada dos magistrados. O evento conta também com a participação de assessores e assistentes de desembargadores, além de assistentes de juízes e diretores de secretarias de varas do trabalho. O encontro é para debater os temas mais pertinentes para o Judiciário Trabalhista. Nós precisamos é, estar atualizados, e para entregar o melhor para a sociedade, para o cidadão. E esse momento é ímpar, é único, é, é um momento de é, de renovação, de estudos, de boas práticas, de intercâmbio de ideias. Então, não é só o que se escuta lá no ambiente da sala de aula, mas também aquilo que... é discutido e dialogado entre uh, os magistrados, os servidores, né? então é um momento muito importante. O evento é realizado todo semestre pela Escola Judicial do Tribunal e é uma oportunidade para promover debates sobre os temas importantes para o judiciário trabalhista que atinge a população. Temos vários temas polêmicos né, que impactarão a sociedade, o trabalho dos juízes, gabinetes, assessores, servidores e é um momento de reflexão em que os colegas do interior, todos congregam né, para troca de informações e são vários temas interessantes que foram divididos entre os palestrantes. O tema em destaque desta vez foi a reforma trabalhista, que entra em vigor em novembro. Na verdade nós estamos tendo uma mudança significativa a partir de novembro na consolidação das leis do trabalho e a reforma trabalhista foi exatamente o que trouxe essa mudança significativa, tanto na questão do direito individual propriamente dito, que é a questão relativa, por exemplo, ao contrato de trabalho, como também no que concerne o direito processual, a questão relativa a direito coletivo. Então, está trazendo uma reforma profunda no, no cerne, do direito do trabalho no Brasil. Então agora, nesse período de vacaço-legis, que é exatamente entre o momento em que a lei foi aprovada, o início dela em termos de vigência, que nós vamos analisar todas essas questões e tentar adaptar algumas situações, discutir certas sistemáticas e verificar se existe, por exemplo, inconstitucionalidade ou não em alguma dessas normas. Esse curso, ele vem nos orientar a pensar sobre as questões que são mais, digamos assim, aflitantes, conflitantes, problemáticas, para que a gente possa, digamos assim, tomar não todos o mesmo rumo, mas para que a gente possa refletir sobre as mesmas bases que estão sendo passadas, para gerar menos insegurança, para que a sociedade saia ganhando, inclusive, com isso.